Olá, como está? Bem-vindo a este canal. Hoje vamos falar aqui dos primeiros passos aqui em DaVinci Resolve. Um, um editor de vídeo gratuito e bem pro, assim, vale? Eh, a única coisa é es que esse editor eh, funciona assim com o com computador um pouquito melhor, assim. Então, eu, eu recém pode usar porque meu computador a melhorado um pouquito. Mas antes disso, se você acompanha esse canal, a viu que eu usava Cadê Live, que é um, um excelente editor também. E então, sempre querido usar o Da Vinci, e agora, puxa, me toca, estou aprendendo, estou estudando, e, e eu vou compartilhando aí um pouquinho de o que sei. Hoje, assim, vou fazer uma pequena intro, assim, criar projetos, importar... Eh, importar vídeos e etc. Nossa, né? basta chegar lá timeline, vale? Então, quando tu abre cada vídeo se resolve, essa é a pantachita que abre. Então, a primeira coisa que vamos fazer é criar projeto, não? Né? Então, tu pode ver desde cá criar projeto ou tu vai cá com um clique direito criar projeto, vale? Tu pode nomear esse projeto. Em eh... caso, eu vou fazer um projeto de um, um vídeo que quero editar cá apenas para ilustração né? de uns canários aí de uns pajaritos aí que tem em el nido pajarito Crear. Então, uma vez tu crea, essa é a interface aqui da da da Win32 vale é, tem aqui médios ele é bem dividido cá não né? é, montagem edição Fusion, que são os efeitos aí? Eh, Colin Grady, o Sound, eh, para manejar o sonido acá de, de, de tu edição e aqui aparece para exportar. Né? Eh, mira, eu não vou fazer tutoriales assim como. Eh, puta, pucha, passo a passo, assim, né? como um grande curso, um grande. porque, pucha. Se tu queres fazer isso, tu vai e faz um curso aí, vale? Eu aqui vou de frente à la forma que eu uso. e vou compartilhar como uso, que para mim sirve, se tu se a ti te sirve também, marav maravilha. E se não, puxa... Buscate outro canal e já tá, não? Bom, bueno, então, uma vez que tu abre, eh, para importar aqui os vídeos, tu pode dar um clique direito cá importar bandeja não, perdão importar una bandeja total o una multimedia, ¿no? Eh, voy a buscar acá por ejemplo vamos a suponer que quiere importar estos vídeos acá y abrir, acá ya de frente te preguntan desea cambiar la frecuencia de imagen predeterminada del proyecto ¿no? Eh, isso eu vou ensinar ahorita pelo por exemplo, meus projetos estão configurados a 24 frames por segundo, vale? Esse vídeo que eu estou importando está a 60 frames por segundo, por quê? Porque eu quero fazer é, alguns slow motion aí com isso, vale? Então, eu não vou cambiar a frequência de meu vídeo, porque senão eu vou perder os 60 frames aí. Então, se eu dou cancelar, meus vídeos vão permanecer a 60 frames, pero Mi projeto está criado a 24 frames. Então se eu venho acá em la roda nita, câmera, o eh, ajuste padrão acá, mira, está a 24 frames por segundo, vale? Mas isso tudo é, é cambiável, vale? Ahorita vamos a isso. Eh, então tenho acá meus vídeos importados, acá dentro já posso organizar da maneira que me dá la gana. Com o clique direito eu posso é, criar bandejas, então, por exemplo, aqui eu posso fazer um vídeo. Bom, bueno, nesse instante aqui eu não tenho nenhum áudio, mas tu pode criar, por exemplo, uma bandeja de áudios, é, tu pode criar uma bandeja com birôs e etc. Não? tu pode organizar de forma que te dá a gana aqui, vale? É, Acá tú puedes deseleccionar, seleccionar, ¿no? El panel multimedia. Y acá está los videos, eh, el video que tú vas a ver, ¿no? Por ejemplo, tú das doble clic acá, tú vas a ver ese video acá. Acá en el cantito acá tú puedes dividir esa pantalla en dos para que tú vea acá el video eh, de tu de tu pan de tu panel ahí. E acá tu vai ver o vídeo que está em la timeline. Acá vale? Eh, que mais? Que mais? Vale? Então, acá porque eu dije que não se preocupe por, por quantos fotogramas por segundo a e ou etc. Porque acá eu posso criar linhas de tempo. Mira, quantas linhas de tempo me dá a la lana? Eu posso criar aqui uma linha de tempo e acá eu posso, por exemplo, acá se si tu vê está ticado, não será a configuração do projeto. Que é a configuração que, que eu ensinei aqui com a, a rodanita, nita, aqui, mira. que é o padrão. Mas aqui eu posso configurar com o medelador. É eu saco de aqui, por exemplo, o formato. Eu posso mudar totalmente o formato, dependendo de, de onde eu vou publicar. Né? Se vai ser Instagram, se vai ser um vídeo vertical, se vai ser etc. etc né? É, eu posso cá cambiar os fotogramas, não? 24, 60, etc. Eu vou permanecer em 24 é, e posso ir cambiando cá. No caso de eu fazer a mesma configuração, eu vou chamar essa timeline de, de Pájaro, é, pájaro é, por exemplo, se eu for publicar em YouTube, publicaria assim, em né, esse formato crio uma timeline. Agora vamos a que eu quero criar uma timeline para eh, pájaro para Instagram, que é o meu caso, realidad, que eu vou compartilhar isso em Instagram. Né? Então, em Instagram, por exemplo, eu, vou, eu quero usar um formato aí de eh, quadrado, né? eu quero usar o formato quadrado, então eu vou criar uma timeline 1080x1080, eh, 1080, a 24 frames por segundo, eu crio aqui, vale? E tu percebes que cambia aqui, não? Mira, ele já, já ajusta para ti, mira, vale? Então, acá é a timeline de YouTube, com uma horizontal, é 1920x1080, acá é a minha timeline de Instagram, ok? É, que vai ser a que eu vou usar, Angela, vale? Então, acá eu posso agrandar, e então, como eu disse, acá dobrar clic e eu vou abrindo esas tomas vale y y eso es todo vale eh, por ese video acá más esa intro acá de cómo crear un proyecto y ya en, la, en el próximo video voy a, voy a enseñar cómo bajar y la timeline por si sí, eso vale entonces eh, hasta la próxima vale